No vídeo de hoje, mais alguns presets gratuitos de algumas transições aí para você. Nesse vídeo, dessa vez, estou trazendo algumas transições geométricas gratuitas para você baixar e sair utilizando aí no seu Premiere Pro. Fala, jovem tranquilo. Boba aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje já vamos direto para o assunto. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O download dos presets, eu vou deixar aí o link na descrição. Já clica lá, faz o download para você seguir os próximos passos. Assim que você baixar, você vai ver aqui, ó. 32 transições geométricas. Clica com o botão direito e descompacta aí, beleza? Mesmo esqueminha de sempre. Essa tá aqui a pasta principal com 32 transições. Agora o próximo passo é aqui no meu Premiere. tô com o meu projeto aberto. e sequência criada. Vou vir aqui em cima e mudar para a minha. Área de trabalho de legendas e gráficos, Vou simplesmente vim aqui em janela e ativar gráficos essenciais. Vou clicar nessas três barrinhas aqui nesse menu e vim gerenciar pastas adicionais. Vou clicar em adicionar e vou procurar justamente a minha pasta aqui ó. Lembra sempre de selecionar a pasta principal onde estão esses 32 arquivos, né? Selecionei pasta do OK e agora vou marcar a opção local e vou selecionar minhas transições ó, 32 transições geométricas. E agora, para utilizar, é só clicar e arrastar. Mantenha as configurações, ó. Todas elas são em Full HD. Vou colocar mais outra. Show ali, ó. E tem várias. Algumas tem uns previews, algumas não, mas todas funcionam. E é isso. Transição adicionada, agora só nos resta aqui fazer a personalização. Para isso, clica na transição que você quer e tem as opções de cores. ó Basta você clicar na cor que você quer e mudar aí. Vou mudar pro rosa, por exemplo. Aí ele vai mudando. Vermelho. Tudo tem sua cor aí, ó um branco também. E dessa forma você personaliza 100% a sua transição para deixar aí de acordo com a identidade do seu vídeo, do seu projeto. E lembrando que se você quiser mais transições mais presets parecido com esse eu vou estar deixando na descrição aí o link da Invato, que é o banco que eu utilizo para pegar músicas, presets, sound effects animações, enfim, lá tem bastante coisa que com certeza vai ajudar aí no seu projeto, beleza? Se você curtiu o vídeo já deixa o like se ele tiver te ajudar de alguma forma, se inscreve no canal e ative o sininho também para não perder os próximos os vídeos que eu tô sempre trazendo dicas novas aí pra galera. Se tiver ficado alguma dúvida se tiver dado algum problema aí na instalação download, enfim, qualquer parte do processo deixe aí nos comentários que todo dia eu tô lendo e respondendo a galera. E também último aviso, todo o setup utilizado vai estar tá aí na descrição do vídeo, beleza? Se você quiser dar uma olhada, quiser saber todo o equipamento que eu utilizo, luz, câmera, som, enfim, tá tudo aí na descrição beleza? No mais é isso, eu vou ficando por aqui, bateria tá acabando Valeu, falou! I'm